Né cara Vamos jogar o jogo aqui Vamos lá Vamos andar aqui pelo mapa O mapa parece muito bom O jogo parece ser Incrível Vamos andar aqui pelo mapa É, esse desafio Tá sendo bem difícil Esse desafio que você viu No título, tá sendo bem difícil para mim Dois mil anos depois e, Enfim, vamos... Usar enxada, pegamos fibra, fibra parece ser bacana, vamos usar mais a enxada, a gente pegou pedra, a gente pegou pedra. Pois então, vamos andar pelo mapa, o mapa é bem legal, vamos caminhar.